Um desqualificado como embaixador só vai prejudicar o Alain falando, né, com o Itamaraty. Ainda mais a Ave imagem Maria. do país. Pois é, gente, essa notícia estourou agora. No começo da noite, uh, o presidente Jair Bolsonaro comentou o que parece que tinha vazado, ele até foi ele que disse. É, foi, estava né? tá, vendo aqui é, na, na internet, internet. ele falou que. Ah, deve ter um anão debaixo da minha mesa que faça tudo quanto é notícia. Como é que vocês já sabem? Esse anão conta tudo para vocês, hein? Falou para os colegas de imprensa. Ele já ofereceu. Depende do Bolsonaro filho Eduardo aceitar ou não. Mas, segundo, aliás, Eduardo Bolsonaro completou ontem né? 35 anos. Que é a idade mínima para você ser embaixador. A partir disso, ele pode ser uh, embaixador então, a partir dos 35 anos de idade. aí o, o Bolsonaro o embaixador pai... Embaixador dos Estados Unidos, Unidos, que é... É que o pai falou que ele falou... É o cargo mais importante. Influentemente inglês. É o cargo... E, e ele fala Já inglês... Já foi nos da brinquedos da, da Disney. Não, mentira, não. não ele mentira, Não, falou, não. Mas parecendo. falou que era amigo dos filhos do Trump. Fala inglês fluentemente, fala espanhol, então ele estaria apto ao cargo, que é uma barbaridade, que é uma barbaridade, a carreira diplomática, a embaixada, ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos é o ápice da carreira, sabe quando eles chegam lá com 60 anos de idade? Sabe quando eles chegam lá, depois de terem sido embaixadores no Congo, na Venezuela, no, em Honduras, é, nas ilhas, não sei de onde, depois de anos de carreira. É, além de, é, é, é muito mais, por exemplo, do que Paris, do que Roma. Estados Unidos está acima de tudo isso, gente. Então, assim, eu ouvi a notícia, já estou achando uma barbaridade. Eu estou querendo procurar aqui já as repercussões. Olá, porque o filho ah, disse abre aspas, a missão que o presidente Bolsonaro der para mim, <risos> certamente vou desempenhar da melhor maneira. Não tem nada formal, nada oficial. O presidente falou, está falado, mas não chegou nada oficial, disse na Câmara. Aí o presidente, né, arrematou o presidente Bolsonaro, disse que o filho fala inglês com fluência, tem boa relação com a família do presidente americano e expressão Do presidente, daria conta do recado perfeitamente. Ah, aqui, Bolsonaro cogita indicar filho para embaixador dos Estados, para embaixador dos Estados Unidos. Eduardo disse que deixaria mandato de deputado federal, porque é isso, ele teria que se desligar. Olha lá a ah, justificativa dele, ah. do presidente. Eu não quero decidir por ele o futuro, não quero. Porque ele teria que se desligar do, do cargo de, de, deputado. de deputado federal. Mas eu fiquei pensando, disse o presidente, imagine se tivesse no Brasil. O filho do Maurício Macri, presidente do, do, da Argentina, como embaixador. Obviamente que o tratamento seria diferente de um embaixador normal, e o presidente entende assim. Ou seja. O que não tem nada a ver. Eu também acho. Que nada, não tem nada a ver. No meio diplomático não Pô, tem nada a ver. Normalmente. Muito pelo é, contrário, o é, é. meio diplomático sabe muito bem quem é que está na carreira, os trabalhos que aquele, que aquele diplomata já fez ao redor do mundo, a relevância disso, e é daí que vem. O respeito ou não Exato. ao diplomata. É a história toda dele. Né? Bolsonaro... Os acordos que ele já ajudou a fechar, é isso. Bolsonaro falou, se dependesse da minha decisão, eu tomaria uma decisão agora. Mas lembrou que o filho, além de ter que deixar o mandato, se casou agora. Então Ai, não, sabe se se não sabe se ele vai querer... Eu nem sei se teria que abrir mão do mandato, mas certamente a, a missão que o presidente confiar a mim, eu vou tentar desempenhar ela da melhor maneira possível, seja no Brasil, seja no exterior. É, e certamente, né, uma possibilidade, a mera, a mera possibilidade de ir para uma embaixada nos Estados Unidos assumir esse cargo de tão grande importância, já me deixa lisonjeado. Acho um absurdo, né, o cara falar assim, Ai, me deixa lisonjeado esse, esse convite. Lisonjeado, desculpe, desculpe. Lisonjado o quê? teu pai querendo te colocar como embaixador dos Estados Unidos. está lisonjado por quê? Tá achando o quê? Que, é, que você é brilhante? Óbvio que não. Óbvio que não é esse o caso. Né? Dizer que agora tem que conversar com o chanceler, o chanceler Ernesto Araújo vai achar ótimo. Porque se vocês acompanharam desde janeiro, toda viagem internacional que o Bolsonaro faz, faz, faz, Bolsonaro, pai, faz, o Bolsonaro, filho, este, Eduardo, tá junto na cola, dando uma de uh, uh, embaixador, de uh, ministro das Relações Exteriores do Brasil. Tanto foi naquela entrevista, quando eles visitaram os Estados Unidos, que o Trump deu a entrevista com o Bolsonaro, lá na Casa Branca, e o Eduardo Bolsonaro estava sentado no sofá, na sim, mesma sala. Você sim, lembra disso? Sim. Todo mundo comentou, mas cadê o agora, ministro? Agora... Né? Então, é. quer dizer, o Ernesto Araújo vai achar ótimo. Me livrei vai desse moleque. Fogos na rampa. Ele vai para os Estados Unidos e eu fico aqui Agora no meu vem cargo de ministro. Mas que parlamentar é esse que me dá uma declaração, como acabamos de ver? É, vamos conversar, mas eu nem sei se eu ainda. Entre o que As pérolas faladas? Aham, se, não, se tem sei que é o não, ter... não, vai ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. É, vai ficar nos dos Estados dois. Unidos, É, grande os dois. E outra questão, Ai, é, tá nós vamos ver cara, tal, essa tá possibilidade. Meu amor, o cara fez 35 anos ontem. Alguém aqui é? O cara fez 35 anos ontem. Ele tá colado no pai em tudo quanto é viagem internacional. Dando uma de chanceler, a imprensa já fala isso desde o primeiro dia de mandato, aliás, desde antes de Bolsonaro assumir a presidência da República. Aqui o Eduardo já estava todo nessa função internacional. E uh, sabe por quê? que ele não está nada confirmado, não sei o quê? Qual que é a estratégia? Vamos jogar a ideia aí. Vamos ver. Vamos ver o que vão falar. Né? Vamos é ver se isso. vai colar. Vamos ver a repercussão que depois a gente ou conserta, ou dá, ou dá sequência. Uhum. Como é, já né, fizeram em tantos a... outros casos. Essa. Isso é uma técnica que alguns né, ocupantes de cargos públicos utilizam. né? Vamos ver a reação... É como é que falar, ver como é que vai, para ver como é que fica. lá tem um ditado popular, bom, que coisa, hein? <risos> é. Vai ser, vai entrar para isso. Já estão for... discutindo nepotismo, que é, eu nem sei é. se é o caso, né? É, também não é, saberia. De boa, favorecimento, né? é, provavelmente, sim. O Sena... Bom, tem o Senado na mão, né? O Senado tem que. É liberar, é, né? exatamente. É, é, isso é, não é assim. É. O presidente escolheu, vai. Não. Não é, Tem que passar não, é não é essa toda, É meia bagunça. É meia. É, Tem que é. passar por uma sabatina no Congresso. Eu até escrevi isso aqui porque é sem dúvida. Ah, não, não escrevi não. Já é que eu escrevi. Mas é isso que vai acontecer. É isso. Tem uma sabatina é, no Congresso, tipo. tal, né? Mas é isso. É gente, é um cargo assim. É o cargo mais importante da diplomacia. Uma pessoa que é formada em relações internacionais demora a carreira inteira dela para chegar chegar num posto como esse não é para qualquer um e o senhor Eduardo Bolsonaro me perdoa, e você é qualquer um deputado federal ah não você é filho do presidente por causa disso você não é qualquer um já... No mais você é qualquer um e a sua história no Congresso Nacional mostra isso né sua história mostra isso até hoje que eu saiba você não fez nada de relevante para o país a não ser hoje ser filho do presidente da República isso de fato é uma coisa importante